Enfim, como eu dizia, todo, todo episódio piloto, eu tenho... Todo episódio... Que que foi, mano? Todo episódio piloto, eu tento comprimir mais ou menos o feeling da temporada num episódio só. Então, é, assim como na real toda série, né? Isso é básico de roteiro. Quando você tá fazendo uma série, o primeiro episódio, ele é um... Vertical slice, que chamam, É, é de uma fatia vertical do que a série é. Ele passa por todos os temas da temporada sem... Uh, de maneira pequena, assim, resumida. Então, todos os feelings, todo o tom da temporada tava ali nessa, nessa, nesse episódio, né? É, teve tensão, teve mistério, teve investigação, teve combate, teve cena engraçada pra caralho. É mais ou menos essa pegada. Uh, e deu certinho, assim, tudo encaixou muito bem. É, e agora, nos próximos episódios, eu tô muito hypado que as coisas vão vão poder se eles vão poder e com mais calma né no sentido de eles vão poder ler o documento né, sobre os sobre os alheios e sentar e ter os depois de morrerem pro pro interflorado claro né?